Tá tudo bem com, com vocês? vocês? Eu sou o Juninho e eu sou a Sucena. E se você está encerrando as suas renovações, ou está pensando em fazer universidade aqui em Dublin, nós trouxemos vocês na Home Institute Dublin. Então, vem, vem com a, a gente! gente. A é comprometida em trazer a melhor qualidade na educação, com o intuito de empoderar seus alunos para o mercado de trabalho independente de nacionalidade ou gênero. A universidade faz parte do Homes Education Group e está presente em 16 lugares ao redor do mundo, com aproximadamente 85 mil alunos graduados. São mais de 30 anos de excelência em educação. Aqui você terá aula com irlandeses e pessoas do mundo inteiro. A Homes tem como objetivo as melhores práticas da aula, com atividades dinâmicas com foco no aluno e na aprendizagem. Então, por isso, esteja preparado para desenvolver o seu pensamento racional, integridade intelectual e responsabilidade social. O método é estrategicamente pensado para preparar você para o mercado de trabalho. São 10 salas de aulas com capacidade para 30 alunos, além de um laboratório com 24 computadores de última geração. Eu mesma já fiquei toda interessada neles para fazer uma pesquisa. Ah, o diferencial fica para a biblioteca virtual, aonde você poderá acessar livros digitais e que auxiliarão nos seus estudos. Também tem uma biblioteca física com o suporte de um bibliotecário que ajudará no dia a dia e no uso da plataforma digital. O QQI faz auditorias periódicas que garantirão a qualidade de ensino e com certeza a sua aprendizagem. Hello, my name is é Dr. buckley Buckleydood, I'm the Dean Academic here at Holmes, Institute Dublin. We are offering a Bachelor of Arts Honours in Business. It's a Level 8 award on the National Framework of Qualifications. It takes three years to do full-time and that gives you 180 credits, ECTS. Our programme is innovative and modern. The final year has a lot of what we would call technical subjects that don't require a huge amount of technical expertise, but prepare you for the post-pandemic world. So we would love to, to receive your applications and welcome you here at Homeless Institute Dublin where we will endeavour to do our very best to prepare you For the world of future work in Ireland. Muito legal esse nosso passeio aqui na Roms Institute Dublin, não é mesmo? E para quem tá assistindo a gente, o ano letivo começa em fevereiro, junho ou outubro. Exatamente. Então se você quer saber mais sobre os cursos que tem aqui, entre em contato com a gente, seja pelo Facebook, pelo Instagram ou até mesmo pelo WhatsApp, que eu tô pronta para te atender. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta e compartilha com aquele amigo que precisa saber dessa dica bacana, não é mesmo? Então, até Tchau. mais!